Agora sim que a Plataforma Brasil autorizou, você fez o questionário ok, pronto. Ficou satisfeito com o evento? Né? A pessoa pode marcar muito satisfeito? O evento foi relevante para o seu trabalho? Gostei. Acomodação. É, eu vou avaliar porque eu gostei do seu trabalho. É, realmente está tudo muito bem feito. Hum, a palestra 1, gostei da palestra que você fez. Muito boa. É, achei bacana. Boa. Olha, só não pode botar o nome. O nome você não pode botar, não. Você tem que tirar, tá? Feedback, gostei, gostei. Só não vou botar o nome e tem que consertar isso, viu? O Conselho de Ética pegar, isso vai dar problema. Pronto. Já foi enviada a resposta. A resposta está aqui, já é disponível para você, ó. Aí, ó. Pronto, os gráficos já prontinhos. Tudo bonitinho. Olha que lindo. Ó, bem bacana isso, né? Olha que bacana. A palestra. Interessante o Google Forms. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao último tema da unidade 6, Utilizando Informações. Esse é o tema 34, Tabulação de Dados 2. A gente vai trabalhar com o Google Forms. Ele só errou nisso aqui. Ele botou o nome da pessoa. Vou, vamos apagar isso aqui. Esse campo não pode ter Chega aqui, clica e ó, excluir. Pronto, agora você tá certinho. Você não pode fazer nada mais. O que você mandou, o que você manda, o que você submete para a plataforma Brasil, né? O questionário que eles pedem antes, o questionário, o termo consentimento de livro esclarecido, que eu já assinei, que eu pedi autorização, né? Que ele pediu para mim. Tudo isso pode, desde que seja autorizado pela plataforma Brasil ou com anuência dos seus professores, gestão e coordenação de sua escola, por favor. E aí, eu respondi a pesquisa dele, que ele pediu, né? só para fazer um teste, e aí já sai tudo tabulado, bonitinho, né? as informações todas bonitinhas, o nome já não tem mais, o campo do nome. Então, como é que eu vou desenvolver isso? Calma, que eu vou explicar como fazer aquele formulário do tema 33, nós vamos fazer no Google Forms agora. Bem pessoal, vamos lá. Tomando como base o Google Forms que a gente vai fazer, né, em relação às atividades anteriores que a gente capturou que foram aqueles questionários, vamos transformar isso em forms, certo? Eu vou acessar o Google normal. Já estou no login aqui, do lado do Com, Laboratório de Tecnologias entre Comunicação. É o laboratório da escola, né? Que a gente trabalha aqui. Eu que fundei o laboratório. Então vamos procurar aqui o forms, o formulário. Eu vou criar um novo evento em branco. Pronto. Olha só, essa aqui, né? Ele vai fazer um situ, mas eu não vou querer. Essa aqui é o forms, né? O formulário. Aqui eu posso adicionar perguntas, importar perguntas de outro formulário que já existe, no caso a gente não tem. Adicionar texto. Né? a ah, uma pergunta, um texto antes no caso, se eu quiser deixar um texto de livre esclarecimento. Adicionar imagem. seria imagem do arquivo, pesquisa do Google, enfim, fotos. Existem várias, várias vertentes disso aí. Adicionar vídeo, pode ser vídeo do, do YouTube, né? pesquisa URL e coloca o vídeo. E uma sessão, a sessão é para quando você clicar, né, ele continuar em outra página. Tá? O, meu, o meu formulário ficaria assim, só para ter uma ideia. Eu clico, aí ele manda para outra sessão e aqui estaria uma bateria de perguntas. Geralmente a gente utiliza essa parte para inserir o termo de consentimento livre esclarecido. Né, para as pessoas marcarem se quer ou não quer participar da, da pesquisa, se tem interesse. Né? Então, existe o TCLE. Eu vou criar um formulário né, de pesquisa, bem simples, só para a gente ter ideia. Né? Então, pesquisa... Sobre educação e trabalho. Vamos fazer uma média assim para a gente ter uma ideia de como é que a gente vai trabalhar. Só para ter uma ideia. Tá? Vou botar em bold, negrito, fica ficar bonito aí eu vou botar um texto de recepção deixa eu ver se sem título como é que fica só para ter ideia, é sempre bom visualizar deixa eu ver, pronto aqui é um título, né? ele botou como título deixa eu se ele bota como texto, título de descrição eu vou falar sobre o questionário né sejam bem-vindos, boas-vindas à pesquisa sobre trabalho trabalho, educação e trabalho, ponto vou tirar o bold para continuar limpinho aqui esta pesquisa faz parte do curso de letramento informacional. A gente vê que tem uma coisa escrita errada, né? O botão direito do mouse, letramento, tá? Ele já corrige aqui. Caso você Deseje participar, pode clicar em sim. Caso contrário, clique em não. Clique em não. Desde já agradecemos a sua atenção. Um exemplo, tá? Se bem que o texto não é esse que a gente vai fazer, né? Aqui dizendo sugestões de adicionar sim ou não, talvez. Eu vou clicar, porque é automático, ele já prevê quando você escreve, né? E aí, eis a questão. Como tem uma próxima sessão, eu vou tornar essa pergunta obrigatória. E eu vou aqui é, nas é, características como ir para a sessão com base na resposta. Então, se a pessoa clicar aqui, né, ela vai para a sessão número 2. Eu vou criar uma sessão número 3, na qual eu vou deixar como final. Né? Obrigado por participar de nossa pesquisa. Pronto, já dei um comando aqui, né? Eu, o segundo ele vai para a última, né? então vamos já fazer o teste como é que fica. Se eu clicar sim eu vou para a segunda, não, ele não foi, vamos corrigir aqui, tem algum erro, seção 2, vou botar um título aqui, teste. Pronto, então vamos lá ver agora como fica, se eu clico sim eu vou para o teste, né, se eu clico não, eu pulo o teste, já vou para encerrar a pesquisa e já envio a pesquisa e finaliza. Pronto. Isso já está montado. Vamos lá agora pegar na página cento, 152 e 153 né, o formulário. O formulário é questionário 1. Né, então a gente já vai ter aqui a primeira pergunta, que é o sexo. Né? Ou melhor, gênero. Vou clicar aqui em pergunta. Ok, obrigado por aceitar, ao convite, ao convite. Por favor, responda as perguntas a seguir. Pronto. E aí eu começo com a primeira pergunta, né? gênero. Seguindo a ideia do questionário, né? sem, independente do, do contexto, né? sem preconceito nem nada, a gente vai botar só masculino e feminino para sintetizar, mas enfim, você pode botar masculino, feminino, homem cis, mulher cis, não binário, né? trans, sem problema nenhum. Né? E feminino. Aí eu vou clicar em uma outra pergunta. Não vou clicar em uma sessão não, vou adicionar uma outra pergunta. Oh, desculpa, perdão. Vou clicar e adicionar uma outra pergunta. O segundo vai ser nível de escolaridade. Nível de escolaridade. Né? Vamos colocar aqui também que a pessoa prefira não dizer. Né? Deixar esse campo aqui. Nível de escolaridade, vamos ter ensino fundamental. Até porque a pessoa tem a liberdade, né? Ensino médio. Ensino superior. E se ela também não quiser dizer, né, ela pode dizer. Outros, vamos supor outros, caso ela tenha técnico, por exemplo. Eu vou contornar as questões obrigatórias, porque se a pessoa né, fica com esse asterisco, se a pessoa não responder, ela observa, né, porque faz parte da questão. Olha só que a pergunta veio aqui para cima, eu vou puxar a questão para baixo para ficar na ordem do meu questionário, que eu tenho lá na página 152. Vou colocar a ocupação, né? Aqui eu boto múltipla escolha. Estudante. Empregado público. Empregado privado. Profissional autônomo. E desempregado. Tá. Esse aqui eu botei, né, pra, se a pessoa não quiser dizer, mas eu estou eu querendo ser o mais fidedigno né, ao questionário. Também tem a idade. A idade é outro ponto que a gente pode colocar aqui. Então vamos botar em cima, idade. Vou puxar para cima, subindo. Aqui, pronto. Idade. Idade, eu vou colocar um campo curto, resposta curta, né? E obrigar a pessoa a dizer. Não? Então, tá aqui o meu questionário. Vamos dar uma olhada como ficou. Se não, cai fora da página e do sistema. Ele já puxa para fora. Se sim, ele cai dentro do sistema e aí tem as, as respostas. Pronto, estou satisfeito com o meu questionário. Eu não vou pedir para coletar e-mails. Né? É, o assunto, incluindo o formulário do e-mail. Pronto, não vou querer. Eu vou clicar, o URL curto, né, para ficar o link. Vou copiar e vou disparar para as pessoas que realmente fazem parte do meu estudo. Né, que eu já falei pelo Conselho de Ética, já passei. Suponhamos que agora nós tenhamos as respostas. Vamos lá partir para as respostas aqui. No imprivay. Primeira pessoa do questionário 1 vai responder sim, ela quer participar. Aí a resposta do questionário número 1. A pessoa ela tem 21 anos, era é do sexo masculino, ela tem ensino superior e ela é empregado privado. Pronto, participou, já enviou, sua resposta foi registrada. Aí vamos supor que seja um segundo. O segundo, sim, quer responder. A pessoa tem 25, só para a gente passar limpo, que a gente já tem lá, né? Sexo masculino, ensino médio, está lamentavelmente desempregado, enviou a pesquisa. No questionário 3, a, a pessoa disse que sim. Ela tem 24 anos, vamos colocar 24 anos, ela é do sexo feminino, ela tem ensino superior e ela é uma estudante. Eu até botei errado para fechar a pesquisa. Vou consertar isso aqui, porque senão a pessoa fecha e não envia. No questionário 4, a pessoa quer participar da pesquisa, ela tem 30 anos, ela, tem, ela é uma mulher, ela tem ensino superior e ela é empregada pública. Pronto. No questionário número 5, ela participa também. Ela tem. Ele tem 17 anos, é um rapaz. Ele tem ensino médio e ele é estudante. Eu vou consertar isso aqui, tá? Já está me dando gastura. No questionário número 6, nós temos sim, quer participar. Ele tem 16 anos. Ele tem. É uma, é uma mulher, perdão, ela tem 16 anos. É ensino médio. E estudante. Enviou. Vamos supor agora que nós estamos na outra página do questionário número 7, né? Isso aqui é eu estou fazendo, utilizando forma, supondo, né? Vamos supor, isso é com a suposição, que as pessoas estejam respondendo esse questionário. Tem ensino superior. E ela tem. Ela é uma profissional autônoma. Pronto. Vamos lá, o questionário número 8. Sim, ele tem 40 anos. Ele é um homem. Ensino fundamental desempregado visto ter realidade do Brasil, mas é verdade. Ela quer responder. É uma mulher com 27 anos, assinada limpo, tudo que a gente viu, né? Ensino superior e empregada privada. Pronto. E por fim, o décimo questionário participou é uma mulher com 29 anos. Ela, a mulher, como já disse, ensino médio. E tem a ocupação pública, emprego público, pronto. Enviar. As respostas que foram colhidas estão aqui. vou até a sessão final, né? Eu vou recortar isso aqui e vou nas propriedades, né? Tem as propriedades. Tem umas propriedades do documento, não estou achando agora no momento. Ah, configurações, perdão, Não. Né? Respostas, padrão do formulário, padrão das perguntas, tornar as perguntas padrão, sim, claro. Não coletar e-mail, apresentação do formulário. Né? pode sim mostrar progresso. Respostas, limitar uma resposta, permitir edição. Enfim, sem coletar e-mail, sem nada. E na última página, é claro... Né, se most pudesse mostrar uma, uma resposta, mas eu não estou achando o link aqui para mostrar a resposta. Convenhamos, venhamos e convenhamos e seria interessante aparecer. Ah, mensagem de confirmação, achei, pronto. Ok. Aqui, vamos fazer só um testezinho rápido, a pessoa disse não. Tá, e se quando enviasse a pessoa, clicaria aqui a fez de janela para encerrar a pesquisa. Muito bem. Bem, a gente tem 11 respostas. No caso, uma, pe uma pessoa não, não participou, ela disse que não. Eu tenho como editar os dados, mas, tecnicamente, né, a gente não, não pode fazer isso. Né, tecnicamente, a gente não pode alterar. Seria muito antiético da nossa parte. Então, eu não vou alterar, mas é possível, sim, alterar. Essa, essa ideia da alteração é possível. Contudo, a gente já tem aqui ó, quantas pessoas participaram, quantas não, né, as idades. Aí nós temos os percentuais de homens e mulheres, a escolaridade. Olha só, de já o um percentual todo completo. E essa é uma avaliação simples. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um plugin que faz uma referência cruzada. Bem, pessoal, vocês viram como foi fácil desenvolver o Forms. E aqui eu já respondi o dele. Está feliz agora? Está satisfeito? Depois você vai passar esse form para outros colegas que você queira coletar dados. Né? Lógico que com a anuência deles, com a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, para eles saberem que é uma pesquisa científica. que não vai vazar dados para ninguém, você vai guardar esses dados com muito carinho, né? conforme a Plataforma Brasil pede, e deixar tudo certinho como o Conselho de Ética pede. E depois ele vai pegar esses dados tabular como a gente viu né na unidade passada, no tema passado, quer dizer, e aí sim poder avaliar as informações e saber se o evento que ele promoveu foi bom, se foi ruim, o que, é que pode melhorar. Tem muita dica, tem muita informação que você pode aproveitar. E você também pode fazer o mesmo. Lembre do questionário que a gente elaborou na instante? Não foi fácil? Não foi simples de avaliar? Agora, se eu quiser fazer uma referência cruzada, saber quantas mulheres estão desempregadas, quantos quantas mulheres estão empregadas, quantos homens têm o um ensino fundamental. Então, eu tenho duas variáveis. Aí você tem que realmente usar ferramentas de filtro que eu vou ensinar agora para vocês. Bem, pessoal, comprometido, as respostas estão aqui. Só que assim, a gente queria fazer uma referência cruzada. Né? Eu vou ir aqui em complementos. Existem vários complementos do Google Forms. E eu vou escolher esse aqui, ó, Advanced Summary eu vou instalar Tem que ter a minha validação, né? Dizer que eu vou permitir. Pronto, ele vai fazer a leitura e concluir. Tá? Deixa eu ver se ele já abre aqui no no próprio Google, abre aqui complementos, Advanced Summary, Create Advanced Summary. E aí, o que, é que ele vai me dizer? Olha só, ele vai me dar as variantes, né? as diretrizes, e eu vou montando esse, esse trabalho em cima dessas, desses, dessas diretrizes. Né? Aí ele dá ó, tá de boas-vindas, idade, gênero, sexo, escolaridade, ocupação, eu vou marcar todas, vou avançar, ele vai fazer um update, e a gente vai conseguir ver aqui esse sumário, essa tabela. Ele está em inglês, é claro. Né? Se você quiser traduzir, você pode traduzir. Eu estou usando o Microsoft Edge, mas ele é recomendável fazer o login no Google. Né? Se você estiver usando o Google, ele é bastante, eu super recomendo. Utilizar o Google, eu só fiz para mostrar que ele em qualquer navegador. Não somente no Google. Google Chrome. Às vezes ele demora um tempinho para carregar. Pronto, estamos aqui. Bem, aqui nós temos uh, uh, todo o questionário que é respondido aqui. Né? Oh, gênero. Nós temos 60% feminino, 60% feminino, masculino. Tudo igualzinho, certinho, bonitinho, tudo arrumadinho. Porém, eu posso fazer o seguinte. Eu posso dizer que eu só quero fazer com pessoas que participaram. Até aí, tudo bem, né? Ele continua mostrando o gênero. Eu quero saber de pessoas que tenham que foram mulheres, né? Que sejam mulheres, no caso, gênero feminino. E aí, ele mostra. Olha só a diferença. Vamos colocar lado a lado aqui para você poder ver melhor. Olha só que comparativo bacana, né? Aqui eu tenho a escolaridade geral. E aqui eu vejo o das mulheres, olha só, eu vou tirar uh, o gênero feminino, a escolaridade aqui. Ó. Agora, quando eu boto o gênero feminino, ele mostra a escolaridade. Aí ele mostra o percentil né, de, de escolaridade. Tem, tem um bem pequenininho que não está mostrando aqui, que é o fundamental. Aqui mostra, né, mas se eu não me engano, o fundamental a gente só tem um homem. Deixa eu olhar aqui as respostas individuais. Fundamental, se eu não me engano, só tem um homem. Esse aqui não respondeu. O 10, ensino médio. Ensino superior. Ensino fundamental foi homem, tá vendo aí? Ó. Ele já exclui. Então, mulheres têm a maioria do ensino superior e ensino médio. Não? Né? E aí mostra a posição em que cada uma delas está. Aí eu quero saber, ah, na ocupação, quem está mais no, no, emprego, no emprego público, no emprego, no, quem está empregado? Quem está mais empregado, né? Quem está mais empregado? Entre quem está mais empregado, nós temos ah, mais, mais mulheres do que homens, são empregados, e, elas possuem, e eles possuem, no caso que as pessoas estão empregadas, possui mais ensino superior. Vamos colocar agora aqui para prova as pessoas que estão desempregadas, né? Então os desempregados são os homens, estão desempregados e está um meio a meio, né? 50% que é um tem ensino superior e o outro não tem ensino superior tem ensino médio. Vamos dizer que as pessoas é, têm ensino superior. Eu quero saber quantas. Então tem mais mulheres no ensino superior que homens. Né? A faixa de idade, 21, 24, 27, 30, né, 32. E aí mostra aqui. que você pode criar uma média, né, fazendo simulando uma média. Né? Você pode até definir, se for um lapso, um lapso temporal, né, quantas pessoas responderam né, durante um tempo. Enfim, dá uma série de filtros é, extremamente é, interessantes. Né? Deixa eu ver se ele faz filtro por idade. Eu vou cancelar aqui. Ele não dá filtro por idade não. Seria interessante ele ter esse filtro por idade. Não, só, só que ele não está aparecendo ou, ou eu não estou sabendo jogar o comando porque ele é todo cheio de comandozinhos. Né? Acho que ele está pegando um nível específico de idade. Ele não... Não vai selecionar um intervalo de idade, não. Tá? Então, assim, já é uma ferramenta que já ajuda? Já. Se eu puser esses dados lá na média, já ajuda? Já. O Google Forms dá uma resposta? Dá. Dá para analisar? Também dá. tá certo? É interessante de se observar né, as, as respostas enquanto, enquanto um teste. Eu vou tentar atribuir como teste ver se funciona, acho que não aqui seria teste como se fosse prova né, para dar essas, essas notas aqui mas enfim, não seria um teste seria realmente só uma, uma atribuição deixa eu me ver aqui, só um instante ele tem um tradutor vou traduzir aqui, tem algumas coisas que eu não vou mentir, não sou Bom inglês. a Average. Google Translate. É, a gente precisa, às vezes, dessas ferramentas. Tem, não tem muito para não correr, não. Média. Pronto. Gostei. Então, aqui é a média. 26.10. Que bacana. Ele já dá a média aqui. Né? Então, é assim. É uma ferramenta bastante interessante. Ele é um, na verdade... Deixa eu voltar para o... Ctrl... Pronto, puxa para o ladinho. Ele é uma ferramenta que complementa. Matheus, tem outras ferramentas? Existem tantas outras ferramentas que estão em complementos. Ou em editor de script, para quem gosta de programação, quem sabe programar. Por exemplo, fazer um forms tem que é, colocar um tempo, né? ou um limite de respostas. Né? Então, você pode é, ter esse grupo focal. Ah, eu quero um grupo focal de... 50 respostas. Então, quando completar 50 respostas, ele fecha Aí né, as pessoas não conseguem mais responder. Então, está aqui uma ferramenta ba bacana, bastante interessante de se trabalhar, né, que é esse plugin. Matheus, e, e esse formulário que você fez, fica onde? Né, eu acho que vocês devem estar se perguntando em relação a isso, eu não acabei não explicando. A gente vai aqui ó, no Google Drive... E o formulário está aqui. Isso aqui são, são os dos alunos, né? Os alunos aqui da escola. Ele fica aqui. Eu posso chegar aqui muito bem nas respostas, perdão, nas respostas, e clicar aqui, ó, e gerar uma planilha. E ele guarda essa planilha. Lembra a planilha que a gente fez? Então eu posso muito bem trabalhar com essa planilha e gerar gráficos a partir dessa planilha. Se bem que no Forms ele é muito mais intuitivo para gerar gráficos, assim. O feedback é muito mais rápido, tá? Então tá aí o Google Forms. Né? Qualquer dúvida, pode entrar em contato pelo prof.mrm A gente se encontra agora no estúdio. Muito obrigado e até mais. Bem, pessoal, deu para compreender o básico de referência cruzada? Acho que sim, né? Qualquer dúvida, fale com o professor de matemática e se ele não estiver presente ou não puder ajudá-lo no momento, fale né, com os professores de... Física, Química e Biologia, que eles também têm um conhecimento afim sobre a questão mais é, de pesquisa científica, né, de tabulação de dados. Se tiver algum professor que tenha mestrado, doutorado e faça pesquisa constantemente, esse tem realmente empoderamento. Você pode falar com ele, ele pode lhe orientar em relação a essas pesquisas e a tabulação desses dados. Até mesmo o professor de informática pode lhe ajudar na questão do manuseio do computador, na dúvida, sempre fale com o profissional. Se tiver um bibliotecário escolar, perfeito, excelente, o profissional, esse profissional vai lhe ajudar muito a fazer esse tipo de trabalho. Por mais que ele não tenha um domínio da tecnologia de fazer o questionário, porque com certeza ele vai ter, né? Mas ele vai lhe ajudar a orientar, a utilizar esses dados, a tabular esses dados, a interpretar esses dados, tá certo? De forma científica. A gente se vê agora na unidade 07, que é a última unidade. Vamos finalizar esse artigo, esse trabalho. Vamos avaliar tudo que a gente produziu até agora e finalizar com chave de ouro a nossa pesquisa. Enquanto isso, eu vou encaminhar esse questionário para outras pessoas né, e ver se as pessoas aceitam ou não participar da pesquisa. Mande o termo de consentimento livre esclarecido na capa, tá certo? Antes de começar o questionário e a pessoa disse sim ou se não, tá ok? Vamos lá, eu vou mandar aqui junto com ele, que ele está meio sem saber mexer no Google Forms. Enquanto isso, vocês vão desenvolvendo o seu Forms aí em casa. Até mais, tchau, tchau.